O que esse galho está fazendo aqui sobre uma perna só? Se coçando ou equilibrista? Já ficou esperto porque eu estou falando aqui é estar tá ouvindo lá. Isso aí não bebeu não, viesse beber não fazia o quatro não. Quem gostaria de ter? no mínimo 200 seguidores em questão de segundos qualquer youtuber quer né mas eu vou mostrar uma coisa aqui que dá seguidores mesmo, é só cutucar isso aqui ó e tem um mel isso aqui pessoal, ah quando eu era criança eu tinha dado uma pedrada ali, pedrada não nesse caso aqui dava uma pancada de madeira e corria Tomava umas picadas, mas depois voltava para chupar o mel, que aliás, muito bom. Ha, ha, ha. Olha só, hoje, hoje, hoje, hoje. tem uma carinha aqui, fritando, uhum. fogão a lenha funcionando normal hoje. Hoje na casa da dona Nela nós estamos, nós não, eu não vou fazer nada, eu vou ajudar o Paulo a fazer um trabalho ali, porque eu não entendo de elétrica pesada, ele entende, então nós vamos aqui. Dona Nelly já tá matando uma carninha ali, ó, no capricho, né Dona Nelly? É. Madalena mais a Zenilda lá, mexendo na, nas pias. O que vai sair hoje aí, mas vai sair alguma coisa de bom. E hoje nós temos uma novidade, uma não. Tem, tem visita aqui hoje. Nome? Nome? É Rita. Rita. É, cunhada da Zenilda. É, cunhada da Zenilda. Eu não sabia que aquele era irmão dela, não. Se Paulo não fala, ia passar batido. Ali a Lívia também. E eu vou lá ver o que está acontecendo com eles lá para dar uma força se for preciso. Certo, pessoal? Ah, deixa eu só mostrar aqui. Já umas panelas aqui pronta para daqui a pouco fazer comida. E até, até um temperinho ali dentro. Ah, sim? Não, eu quero que abra aquele lado. Pessoal, nós estamos agora na hora do almoço. Aqui está o nosso amigo Paulo fazendo sempre com a mão no prato. Dele. É sempre com a mão no prato. Mas assim que é bom. Ali está o cunhado dele, ó. Também se deleitando num pratinho de comida. A Madalena falou assim: "É, ah, nem quer que me filme de costa". Mas eu estou filmando aqui, ó. Pessoal, nem conversa mais, ó. pode ver o silêncio. Olha o pratinho, olha o pratinho, só um pedacinho de carne, olha. Olha lá de você o é pedacinho de carne. Olha de... tá vendo, o um pedacinho de carne é, dele, Tô só vendo. É igual da Seu minha João mãe. lá no canto, é seu é João nem mãe, conversa mãe. mais, ó. Hum, hum. Dona Nélia, Dona Nélia, não, não, hum. não vai almoçar não, Dona Nélia? Eu vou, bola, não. Você vai bobeando para senhora ver, viu? Ah não, tem muita comida, nossa. Tem hum. mesmo, isso é verdade. A Olivia também tá chegando vou agora. Um de é, de arroz e salada. E agora eu também eu vou me deleitar de aqui, porque a, ela fez uma linguiça caseira aqui fantástica, dona Nelly. Já não comeu muito, e ainda... A linguiça aqui, ó. Vai lá, seu João, mostra para nós fazendo um favor o que vocês fizeram aqui na chácara. A linguiça caseira. Deliciosa. E barato. Você hum. <risos> um <risos> é um comercial, você está querendo vender o produto. Você fala logo de uma vez que é melhor. <risos> <risos> se eu falou barata, quando você falou barato, eu. opa! Não, pois, eu, melhor... Ó, eu, vou aqui, eu vou cobrar aqui, vou cobrar aqui. Boa, bonito e barato? Isaías nem conversa com nós, não. <risos> Olha lá, Tá vendo lá? Você vai comer primeiro, tá bom? Olha pessoal. Elas se reuniram ali, ó. Deram moto. Foi do almoço. Já lavaram tudo, deixaram tudo limpinho. Não e aqui uma ajuda a outra, ninguém folga no, no pescoço de ninguém não, aí, é assim, carregam tudo, é assim, tudo, tudo junto é o peso. Que que você não quer tirar, não é? E olha só, é a, a, a pia da dona Nela tem 10 metros de comprimento, olha lá. <risos> A única, a única que não, sobra, não sofre aí é ela, porque vocês duas pequenininhas sofrem. Tem que, botar, tem que colocar... Só é pra gente alta. Mas também é o tamanho da Dona É, então. Agora o Paulo vai ali que vai fazer um serviço de elétrica pro seu João. Mas ali eu não vou gravar não, porque tem umas coisinhas que a gente tem que evitar. Ainda vai sair uns bolos daqui, são São, são boleiras ou são emboladas? Isso aí faz pão, viu? Isso é preparado, o sei. Ah, tem, esse aqui, pessoal, ó. Dizem que é cozinheiro de mão cheia. Faz pão, faz pintura, parte elétrica, mecânica. <risos> mas tá preparado pro sol, é, na verdade ele é, ele é pintor, ele é pintor, ele é pintor não tem como negar. Dá uma olhada só na roupa, pinta mesmo. É isso daí, gente. Agora é hora da rainha, lá. Tem que descansar mesmo, merece, né, Dona Nélio? É, lógico que merece. É com doente. Ah, troca de pedra, Dona Passo Passa o esquerdo pro direito, direito pro o esquerdo. fazendo aí Magalena. O que está aprontando aí? O que é isso aí? de banana? É, um bolo um de banana. Me, banana melecada? Colocar um pouquinho a calda. para não sair muito doce. Ali é a, a, a massa? Você só pensa em comer, hein, gente? Ou, ou, ou são os homens que gostam de comer? Comer é tão bom. Não Só comer. Só comer. Eu vi a Madalena vindo daqui, ó. O que tem aqui? Ah, achei, ó. É banana. Eu nem tirei as cartinhas da banana. Aí, é banana que a Madalena achou aqui, ó. E ali embaixo... Maracujá Quantos pães eram? Cinco? Seis Seis? Ah é, tô vendo agora Eita, nós Com manteiga natural, hein E olha lá no for. Já tem dois bolos de cenoura Gente do céu, olha lá é Dois bolos de cenoura assando A apretada tá gente vai amar lendo a Rita! Chegou, você falou, tá vai. Ei, Rita, você foi pegar hoje só pra fazer limpeza nas vasilhas. Vamos lá ver os porcos. <risos> Ô, Rita, ó, vê se você acha um maracujá lá pra gente fazer um soco. Maracujá? Tá cheio? Tem, tem um monte ali. É. ó. Tem um monte ali. Vou pegar os mufinhos. É os melhores, né? Isso aí é que dava briga quando era criança, pra, na hora de a ah, panela. Pá, pá. É, Naquele tempo que eu era criança, não tinha né, liquidificador, não. É? Era coisa de rico. Aliás, acho que nem rico na minha região não tinha isso. Batia na tigela mesmo. Batia tudo na mão. Tudo na mão. Saía muito mais gostoso do que o dia de hoje. Não hum. precisava nem de academia, era que só... Imagina. Ficava forte só de bater os bolos. Lava a roupa era no batedor. Vocês já escolheram. Ei, Rita, pegaram você outra... <risos> pegaram. Eu tento correr lá pra baixo, mas não dá certo. Vai lá, vai querer ver os patos na lagoa, é, ver os, é, os porcos lá no o chiqueiro. Sem chance. Não vai lamber não, Madalena? Hum? que vergonha, Madalena? Pode lamber. A Dali que gosta, eu não gosto. Ah, não vai comer não? Você quer? Não. É, porque a hora que não tava filmando ela enfia a cabeça aí dentro, dando tudo isso aí, ó. Dá até briga, né? Não é vai amigo. Ela fica escondidinha. É, é o pior que é gostoso mesmo, viu? É que é. Quem que não gosta de lamber aquilo lá? Gente do céu! É, deixa eu desligar a câmera, não dá tá briga aqui. <risos> é. Deixa eu lavar logo. <risos> oh, ela tá lavando, mas tá babando, tadinha, é. olha lá. Deixa tá p... a barba dela, peraí. <risos> Ai, Deus do Tô falando? Aqui a gente se diverte, come bem, descansa. a gente se diverte. É, é. Nós ganhamos força, nós se diverte. Olha só aquilo ali, ó imagina isso aí depois de pronto.